500 dicas você daria para melhorar a noção na jungle? Mano, tenta dele um roubado, Máximos, que é farmar sua própria jungle. Tipo assim, tem gente que joga jungle e eles acham que ai, tem que ficar invadindo, ai ai, vou fazer red e vou roubar o blue dele. Kkkkk, roubei o red e o blue. Isso é horrível, tá ligado? E tenta que farmar sua própria jungle é roubado. Ah, Marquinhos, mas por que farmar minha própria jungle é roubado? Mano, vamos lá, vamos supor que você fez red. Blue do cara, sapo dele. Aí você gastou 3 minutos de jogo. Deu 3 minutos de jogo você só fez isso. Você roubou o red dele. Aí você roubou. Ou você pegou seu red, farmou o blue e o sapo dele. E deu um gankzinho. E morreu. Vamos supor que você morreu. Aí por que, que isso é ruim? Nesses 3 minutos que você fez isso, né, mano? Farmou sua jungle, roubou dois campos e morreu. Eu, no seu lugar, já teria farmado minha jungle inteira. Então eu teria feito já tipo red, golem, periquita. três campos, 300 de gold. Já teria feito lobo, blue sapo, mais três campos, 600 de gold no total, eu teria feito isso aos 3 minutos eu jogo de fiddle, mano, eu termino full clear tipo 3 e 10, tá ligado? então vamos botar a média dos 3 minutos aí, né? e quando você fez isso, de fazer seu red blue, sapo, e da... foi gankar e morreu, você fez um favor pro jungle inimigo, você resetou a jungle dele mais rápido e os seus campos não estão resetados. Ah, Marquinhos, mas como que isso vai implicar no meu jogo? Você morreu aos 3 minutos, você vai voltar pra sua jungle pra farmar aos 4 minutos, né? você tá indo lá farmar aos 4 minutos. Se você tiver se tivesse feito o full clear, o seu jungle nível 2 ia nascer aos 4 minutos. Então olha o tanto de tempo que você perdeu, né? Aí você deu esse invade de torto, morreu e tá resetando os campos a partir dos 4 minutos. Se você tivesse resetado Insta aos 2 minutos, né? Tipo, o Red nasceu em 30. Aí você vai farmar o golem. Tá, do... dois minutos de jogo você tá terminando o golem. Então aos 4 minutos ele vai nascer. Aí quanto mais você reseta a sua jungle, mais XP ela te dá, entendeu? Então por isso que eu falo que farmar a própria jungle é roubado. Em vez de você ficar inventando moda, invadindo. Se você quer invadir o cara, invade pra punir. Por isso que eu falo pra vocês que eu sou um especialista em jogar tomando invade, né? Quando os caras me invadem, eu faço é abrir XP nele, em alguns casos, né? Quem assiste a live tá ligado. E meu campeão, ele pede pra ser invadido. É né? um fidelzinho. O cara tem que invadir, né? O cara tem que tentar punir. Mas às vezes o cara vai tentar punir, punir da forma errada e se fode, né? Isso acontece muito. Quem assistir aí, tá ligado? Marquei pra tu ter uma noção, o GP no Raelo, o mais alto se pai é um ou Low Master? Sem contar que o boneco tem 38% de rate e no late game que é o spike dele. Mano, acho que eu discordo com você um pouco, velho. O Dazai, ou Dazai não, o Dragon R, mano, ele é challenge mono GP, mano, eu tô enganado? Agora ele tá Low master. Tem vários caras brabos aí de GP, filho. Hidro, Chico, tem uns caras brabos aí, mano. Eu posso estar tá enganado, vai, faz tempo que eu não vejo os caras na fila aí. Mano, tem um guerreiro que ele não é mono GP, mas ele joga de GP. O só so quadrados, sem maldade. Direto, ele lança um GPzão. Acho que é aquilo que eu falei, mano. O GP ele é muito punido, né, mano? É muito fácil punir, se pá, no top, mano. Tem o um GP Gustavo. Só que o GP Gustavo, eu acho que ele tá mestre, né? Ele não tá challenge. Eu acho, tem que conferir. O cara fez três campos também, na parte de baixo. Ele vai estar tá top junto comigo. Vou tentar jogar top pelo counter gank, mas... Se eu errar o stun, a gente perde o 2v2, mano. É dois campeão de, de conquer lá, mano. Tipo, Darius o Recarim. Se for troca, troca, troca longa, nós perde né, mano? Então se eu acertar o W, lançar a bazucagem, dá tudo certo. Baneiro o Fiddle, mano. Baneiro o Fiddle de novo, velho. Não sei quem que é o corno que tá banindo o Fiddle, mas tão banindo. Fiddle nem é tão roubado assim, velho. Ah, mentira, Fiddle é bonecão, mano. Eu tenho que reconhecer isso aí. Na esse Doga Show, eu tava aí no top, mas ele se matou. Recarim deve estar tá no rio aqui, deixa eu ver. Não, então não vou nem bater. Tá, eu tô na decisão agora, hein, mano. Ou pegar o Double Scuttle ou acompanhar esse mid com... Né? Acompanhar o mid primeiro, depois o Double Scuttle. Bora. Tô indo, o Recarem também tá perto. Bora que dá nóis, família. O cara ainda tinha flash, velho. Que hype isso, velho. A Catalina vai pular em mim, né? Não, ela não tinha pulo, mas foi flash da Karma. SK! Mais um, meu bombom! Hum, holy! Isso foi bom que os Kavanchens fez porque eu consegui ter um recalho melhor, ó. Vou ter com o Entenzinho pra, pra assistir daqui, ó. Ai, mano, tinha que ser a Karma, mano. A Karma tá sem flash, ó. My bad. Podia ter jogado no melhor, eu acho. Mas, ó, vamos olhar já o erro do Scavenge, na minha opinião. Por mim, nós focava a Karma, mano, porque a Karma tava sem flash. A Soraka tinha. Aí nós só pegamos o flash da Soraka, tá ligado? Sendo que nós podíamos ter matado um. Grabou? Grabou? Se tiver, grab dali. ali. Nice, rapaz. Muito bom. Eu hype o vai esse aqui, velho. Né? Tem que ser a Karma, mano. Catarina tá descendo, só sai. Se o Skavenge morrer, morreu. Só sai, Catarina descendo. Eu vou dar B por um motivo. Eu não sei cadê a Catarina. Então, se eu entrar na jungle, eu posso morrer pra ela, velho. Vou dar B, capitalizar o que tem. Que é o tempo da Catarina aparecer e eu não tomar a play óbvia dela, tá ligado? Só vai Skavenge, escolhe um aí e seja feliz, mano. Qualquer um, velho, ó. Vou botar o W aqui, só grava. Aí, ó. Fácil a execução, né, mano? O que, que é isso que eu tô fazendo, mano, nesse, nesse bot aqui? Alguém sabe falar? Tem uma palavra específica. Do que, que eu tô fazendo vindo nesse bot toda hora, velho? Eu tô fazendo uma coisa em específico, velho. Eu vou responder logo pra ajudar vocês. Campando. Mano, eu tô punindo o Flash. Só isso. Eu tô punindo o Flash com a lane que eu tenho um setup muito fácil, que é o... Que é o grab do Skavage, mano. Lembra que a Karma flashou pra me matar a mid? Tiramos o flash da Soraka. Então eu tô fazendo isso. Eu tô punindo o flash. Eu não sei se o Darius tem flash ou não. A Katarina eu tava ligado pra vocês. Só que a Katarina é muito escorregadio, né, mano? Um boneco é um sabonete. Então eu tô punindo o flash do bot, ué. Tem gente que é jungle e não sabe fazer isso. Então às vezes, ai, Marquinhos, por que eu não saio do gold? Mano, você não sabe nem o tempo de um flash. Então você não sabe nem punir um flash. É por isso que você não sai do gold, entendeu? E aí, mano? Vamos me pá É uma boa O guerreiro trollou. O um jeito que eu aqui, ó. Tchau, obrigado! E aí, nice dive esse rapaz aqui. Que? Eu queria não ter que ultar, mano. Faz esse favor, obrigado. Ah, tá pra fazer um dragãozinho. Só que eu preciso de lixo, velho. Esse dragão é importante, senão o recarim vai vir reto, né, velho? Ah, esse lixizinho do Lucien. Show de bola demais. Tamo forte, hein, mano? E o bom é que não é só eu que tô forte. O tipo todo tá forte, mano. Acho mó o pai quando é só eu forte. É bom, é bom o time também ficar forte. Qual é o Spike do Echo, na sua opinião? Protobelt, mano. O primeiro item do Echo já dá pra falar que é o Spikezinho, velho. Olha lá, limpar o wave já melhor, ó. Tudo isso você já vê que o Spike tá gostoso, ó. Eita, tô indo aí, amigão. Mas eu sinto que vai dar muita merda Nossa, scavenge, que perigo Vou pegar a colheita aqui só, tá bom? se eu achei que eu tava devagar, o escavete também ficou um pouquinho, hein? Definição de amor? Nós ah. Nos primórdios, os seres humanos eram completos. Possuíam duas cabeças, quatro pernas e quatro braços, o que lhe permitia se destacar dos demais seres. Porém, por se considerarem serem tão evoluídos, resolveram escalar até os seus e desafiar os deuses. meu, <risos> você ser muito sincero, eu não entendi, velho. Desculpa, velho. Eu tô sendo muito sincero, velho. Eu acho que eu não entendi, velho. Ou eu não... sei lá. Alguém explica a biopa. Tem a continuação... Ah. Ah tá, ah, tá faltando. Por isso, então, que eu tô aqui bugado. Tá faltando. Calma, vai concluir. Eu não falei direito, mas espero que você tenha entendido um pouquinho. Ó, ó comprei um tempo pra caralho Vou voltar de atrás. Matar a porra desse guerreiro. Nossa senhora! Que isso, meus mas amigos! Eu só vi a o gameplay de eco, hein? Gostoso! De... Calma. Tanto que as Azonhas agora entanto, era bom, hein, perderam a batalha. Um dos deuses resolveu castigar os seres humanos por sua rebeldia e audácia. E com uma espada acendiu todos os seres, dividindo-os ao meio logo após cicatrizaram o ferimento o umbigo e virasse a face dos seres humanos para o lado da fenda, para que os humanos, sempre que olhassem... Quê? Sempre que olhar... O bote cortou porque ficou grande. Acho que Sempre que olhar... Cadê o sempre que olhar? Sempre que olhasse para o ferimento... Lembrarem de nunca desa... Pera aí, vou botar pra tocar de novo aí eu continuo com a cortagem. No entanto... No entanto, perderam ah. a batalha. Beleza. Um dos deuses resolveu castigar os seres humanos por sua rebeldia e audácia. Ah. E com uma espada cindiu todos os seres, dividindo-os ao meio logo após cicatrizaram um o ferimento o umbigo e virasse a face dos seres humanos para o lado da fenda para que os humanos, sempre que, olhar... sempre que olhassem para o ferimento, lembrarem de nunca desafiarem os deuses novamente. Deus, Ai, né, Mas será que é isso aí? Memem, tá olha em pombigo foi feita para viver. Vai, É isso mesmo? Que Não, acho que é mais que isso aí, mané. sentimento que nós falta. Logo chegasse à conclusão que isso é o amor, ah. é nossa outra metade que procuramos desde que fomos divididos. As que é cara entral. Nossa, nós ganhamos uma luta sem o Doga Tá sendo útil no jogo, hein, Doga Ai, o Doga lá no bote Batendo na torre E nós matando todo mundo Ó, oh, mais 50 vale, Jogão, hein, joguei até que legalzinho De eco, gostei de jogar de eco aqui, mano